E aí, beleza? Deixa eu te falar, eu não ia gravar isso que eu vou fazer aqui agora não Mas aí minha mulher acabou de vir aqui e falou assim Não grava que isso aí o pessoal vai gostar Vou polir essa turbina Já até comecei aqui ó. Isso aqui eu vou mostrar exatamente como que eu faço do começo ao fim Fechou? Comprei um kit novo de boina Paguei 100 pau Vem as boinas O pessoal tá perguntando lá no vídeo do polimento da Da Pressurização que, que pedra usa Então hoje eu vou mostrar Nesse vídeo, fechou? Eu uso um vídeo para responder o outro E assim vamos seguir na nossa vida Você vai ver só como fica Tchop Cromadão Acho que eu vou tirar esse rocet aqui Pra ninguém saber que é uma rocet Fogo do rabo, né? Não, não vou tirar não Ah, não sei se eu vou tirar também Conforme esses carocinhos aqui eu vou tirar aqui, ó, Pra ficar bem lisinho, bonitinho Ficar igual a minha bundinha Fechou? Então vamos lá? Quero ver todo mundo de turbina polida, hein? Porque a bicha é feia, olha Ah, louco, né? Parece cara de velho Parece minha cara, tudo rebentado, ó então você vai ver só como a cabicha vai ficar cromada, hein? Tava até pensando aqui dentro em pintar de pretinho, ó. só para dar um destaque. Mas não sei o que eu vou fazer ainda. Fechou? Vamos lá, vou posicionar as câmeras e vamos para cima. Ó, então vamos lá, hein? Eu não gosto muito dessa posição que fica aparecendo minha pança aqui, bicho. Mas é a melhor posição para mostrar para vocês, ó uma politriz, que é a que eu tenho, super zera, super potente. Pessoal, para quem quer fazer acabamento em solda, eu indico comprar essa coisinha aqui, ó. Essa Caramba, eu não lembro o nome disso aqui, mano. Só sei que ela é para lixa de velcro. Ó. Tá vendo, ó? Vou começar com a lixinha 80 de velcro. Não se assustem com a primeira lixa, porque vai ficar feio e não se assustem com o trabalho da primeira lixa, tudo que você for lixar, porque as próximas lixas é muito facinho o, o mais difícil é a primeira lixa certo? eu vou tentar lembrar o nome dessa coisa aqui, ó. não sei se é base para velcro para lixa de velcro, não lembro isso é 15 conto eu paguei nisso aqui, ó. mas para dar acabamento é excelente essa lixinha aqui, ó, custa um real e cada uma Um real e cada uma Então é bem baratinho, tá bom? E aí você vai mandar a lixa aqui em tudo, ó Eu uso a politriz por quê? Porque eu controlo a velocidade Eu não quero ir na velocidade muito rápida Que essa outra aqui, ó Isso aqui é o cão, filho Isso aqui é louco É tudo ou nada com ela Então isso aqui, ó, ó Aqui vai devagarzinho Ó Aí eu vou bem devagarzinho, entendeu? E é isso, bora Olha como é que vai ficando, ó. Eu acho que eu vou tirar o Rosets. E vou tirar esse caroço aqui também. Vai ficar tudo bem lisinho, bonitinho. Tem que tirar todas as porosidades ó. Tá vendo que aqui ficou? Opa, aqui, ó. Então isso aqui tem que arrancar tudo. Fechou? Vou dar um pause e volto com ela toda lixada. Já vamos mostrar aqui pro pessoal em primeira mão, hein? Mas vocês já abriram, né? É! Ó, que chegou! Essa é curiosa! É, né, sua malandra? Ó, chegou o kitzinho que eu comprei, hein? Kitzinho de polimento. Paguei. 117, né? Não sei, mano. Acho que foi 117 reais, se eu não me engano que vem, ó essa aqui é boina de sisal pra quem perguntou, boina de sisal com a pedra marrom que é pra tirar os micro risco que fica essa é a primeira depois, presta amor boina de jeans com a pedra branca vocês vão ver, eu vou fazer tudinho bonitinho nome da é pedra meu? Pedra de polimento Esse é o um nome que acho no mercado livre É Depois Caramba, agora eu não vou lembrar direito Eu vou ter que assistir o vídeo de novo Mas parece é. que é essa é. branca Essa aqui, ó é azul. Esqueci o nome Rodopano, é azul. Rodopano Com a pedra azul Depois é essa Não, eu acho que é o contrário eu vou assistir de novo, depois no final eu vou mostrar pra vocês Ó É a amarela com a pedra azul E a branca com a pedra E a, azul. a branca com a pedra rosa Ai, Rocinha E esse daqui é por último, sem nada, no pelo, Igual pelo? Isso aqui é flanela, flanela Entendeu? Então é isso Acabou de chegar, hein? Estou... Mercado Livre? Ah, Mercado dentro. Livre. Olha tá lá então, pessoal. Lixei tudo que deu na máquina. Espera aí. Deixa eu dar uma limpada na câmera. Ó. Tá vendo, ó? Aonde que deu para lixar na máquina, eu lixei, certo? Aí esses cantinhos aqui, ó. Vai ter que ser na... No chinelinho, ó. Aquele esqueminha que eu mostrei lá no vídeo do... No cabeçote, ó Chinelinho, faz uma boinazinha Cola uns Cola as lixinhas aqui, ó E pau Fechou? Vamos pra cima, ó E aí, pessoal, finalizado o primeiro processo hein? Lixa 80 Não se assustem Com o trabalho que dá com a lixa 80 que os próximos São bem mais fáceis tá? A sequência aqui agora é o que? Lixa 150 é a próxima certo? Qual que é a finalidade Da 150? Tirar o risco Da 80 e assim por diante Entendeu? O que, que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Vou pintar ela todinha de preto. Com o canetão. Ó. Canetão de... Qualquer canetão. Esse aqui é um canetão permanente. Que chama, né? Qualquer papelaria vende. É baratinho. Por quê? Conforme eu for... Conforme eu for lixando, aonde tiver risco, vai ficar pretinho. Então vai funcionar como se fosse um controle de lixamento aonde tiver risco vai ficar pretinho você vai lá e lixa até o risco sair entendeu? é simples, não é difícil já volto Olá, lá toda black edition agora nós vamos tirar com a lixa 150 certo? mesmo processo tá bom? deixa eu só preparar 150 Olha só, pessoal, finalizada 150, hein? Isso aí, pessoal, dando continuidade aqui ao é nosso grande vídeo. Hoje já é um novo dia, graças a Deus. Obrigado, senhor, por mais um dia de vida. Lembra que eu falei pra você que eu ia conseguir o um nome dessa coisa aqui? ó? Eu fui lá e comprei um novo, porque o meu já tava velhinho. 13,90 eu paguei nisso, tá? Ó, suporte de borracha com velcro. Essa marca aqui, ó. Dá uma olhada aí no Mercado Livre aí que vocês vão achar baratinho. Tá bom? Pessoal, isso aqui eu muito indico. Isso é, é muito bom. Pra dar acabamento em solda, em tudo. Certo? Vamos lá, ó. Lixei com a lixa 400. E a lixa 600. Que tá aqui no, no disco. Não vai dar pra ver porque tá bem no buraquinho aqui, ó. Mas é 600, tá bom? Chegamos a esse resultado, certo? Ó Agora o que, que eu faço aqui? Eu vou dar uma 1200 Na mão Com borrifadorzinho Água, um pouquinho de detergente E pau Certo? Ó Bota aqui assim, ó na morcinha. Água e detergente Pera aí que eu vou trocar de camiseta, que essa camiseta que tá limpa, minha mãe me mata, se eu não trocar. Aí, boa, já troquei de roupa. Vamos lá então, ó. Borrifadorzinho, aguinha com detergente, lixinha 1200. E madeira. Olha aí o resultado com a 1200 ó. Já dá um charme, hein? Agora temos que puxar o brilho nela, ó. Aqui é o seguinte. Se reparar bem, não sei se vai dar para pegar na câmera. Ela não tem nada de risco. Então é só lustrar, tá? Então eu vou usar boina jeans com a cera branca. Se tivesse ficado risquinho, aí eu iria entrar com a boina de sisal... Aqui, ó. Boina de sisal com a massa marrom, mas como não tem risco, então a gente só vai usar a boina é, azul com a pedra branca. Na verdade, pessoal, isso aqui não é, não se for procurar no mercado para comprar, não é boina, é roda de polimento, tá? Então vocês colocam lá como roda de polimento. Que daí vocês vão achar. Se colocar como boina, vai parecer boina de. De. De policar Tá? Agora vamos ver como é que vai ficar o resultado. Fechou? Pessoal Pedra rosa Com a boina branca Ela é bem macia Agora pra finalizar Vou passar essa aqui de flanela Sem nada Só pra ver Fechou? Deixa eu trocar as boinas aqui segura. Resultado final, ó. Eu só fui ali e lavei ela. Porque ela tava toda emprastelada, sabe? Mas olha só. O que, que vocês acharam? Ó. Ah, louco, não? Ficou muito legal. Adorei, bicho. Melhor que isso, só cromado Totalmente feito aqui, hein, ó. Aqui, ó. Eu vou pintar de pretinho. Só pra dar uma profundidade, sabe? Eu ia polir aqui. Até comecei a lixar, tá vendo? Falei, não, vou pintar de preto. Que daí dá uma profundidade nesse negócio aqui. O que acharam? Olha a zona que faz, bicho. Eu já não sou muito organizado, né? Ó. Mas ela só faz essa zona no... no começo. Depois ela... Quando a, a, a boi nascenta bonitinho, ela fica top. Fechou? O que, que vocês acharam? Que nem eu sempre falo, não é fácil. Mas olha só que linda. Acho que eu vou dormir com ela hoje. Ah, ficou muito legal, gente. estou muito feliz. só aí, pessoal. Um grande abraço aí a todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijinho do Bidu. Tchau. Caralho, tá foda. Segura aqui.